Olá, sou Ângela Bizantunes e estou aqui para fazer um convite para você, educador, educadora. Venha participar conosco da jornada Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro. Uma jornada 100% online da EAD Freiriana do Instituto Paulo Freire. Inscrições abertas. www www.eadfreiriana.org barra jornada ifre mda valor da inscrição 30 reais esperamos por você compartilhe divulgue venha conosco jornada mestres do amanhã, fazedores do futuro, docente Professor com a A tela.